E aí, guerreiros e guerreiras, Soldado aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje é roletando na nova caixa Napolitano e que chegou nessa primeira atualização do mês de julho de 2020. Então, vamos, sem bolodórios Você que é novo, seja bem-vindo. Você que já é boneco, chupa -bista. Cheira Pedro, come caquinha, lame ferida, já deixa o like aí E não se esquece de comentar também, tá bom? E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô aqui roletando a nova caixa na Politation, tá? Lembrando pra vocês que eu estou no servidor Guerra na Selva sem canal, tá? Estou roletando o vídeo do automático A caixa na Politation que tem a Barrett, tem a M M14 EBR Napolitano e a Mauser Napolitano faltou uma faca né mas é como de costume eu não sei que que tem na cabeça desses e desenvolve os kits porque os cara faz os kits mas não faz a faca aí você ganha o kit mas você não tem aí você não tem a faca quando tem a faca não tem a pistola e assim vai se arma primária sempre tem arma primária sempre tem mas Arma secundária ou arma branca é difícil, é difícil. Então fica aí o nossa crítica aí o estagiário. O estagiário está esquecendo de, de pôr as armas brancas ou pistola aí para completar os kits. Nesse caso aqui na caixa napolitana, ela é nova. Ela é nova aqui no Crossfire. É a primeira vez, pelo menos que eu lembro, desses anos todos aí de guerra, de Crossfire. É a primeira vez que essa caixa me aparece. Então... É, vamos ver, vamos ver Ainda não, não testei lá que a gente ganha Vem que vem Vem neném Vem que eu tô boneco também Qual que é o padrão que o boneco usa aqui? O meu padrão de roletar aqui eu não mudo Eu não mudo Qual que é o padrão? Eu roleto 20 no automático E 10 no manual Ou 10 no manual e, 20, e, e 10 no automático né Dependendo da quantidade de caixas aí Que vocês tiverem No meu caso tem 150, então... Dá para fazer 20 no automático e 10 no manual. para você não ficar como, boneco. Ó. Vou te... tá, bexiga. Vou tentar mais 20 aqui. Vou tentar mais 20 no. No Guerra na Selva. Se não vier nada, aí a gente vai trocar pro servidor aguda. Ah, Meu batido. É ou não é? Vem que vem. Vem, neném. Vem que eu quero as armas da também. Não rimou, não, mas tá bom. Mas tá bom. Lembrando para vocês que, se caso você quiser roletar, se caso você quiser comprar zp, como eu sempre digo aqui nos meus vídeos, ninguém é obrigado, se quer colocar, analisa a situação do jogo, ah, não quero colocar, só fazer eventos e ganhar tickets de caixa e juntar para poder roletar nas caixas que vinha nova, então tá tudo tranquilo, quem põe zp tá tranquilo, quem não põe zp tá tranquilo também, mas caso você queira colocar zp, zp rápido, fácil, cada hora sem demora, sem complicação, o link vai estar tá aqui na descrição, é o nosso parceiro aí, o Zé Louco, Zé Loqueira, no caminho da feira, hein? Só você que chegar lá e falar: Zé, quero comprar ZP, quero comprar aquele ZP, o Zé vende cash, não só ZP, mais Ih, caramba! Não só ZP, mas cash pra qualquer jogo, tá? Então só chegar lá e falar: Zé, vim através do, do Soldation, quero comprar aquele cash bolado. Então você compra aquele cash, ó, e boatos, boatos que é premiado, hein? Boatos que o, que o, que o cash do Zé é premiado, meu partilho. Vamos lá, cadê, cara? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, ô oh, oh, caramba. E ó, oh, não quer vir, então quer dizer que ela vai ganhar. Vou ganhar, na primeira, parceiro. E, ah, foi, foi, foi, foi, vamos lá, napoletei, eu coletei 20 na automática, então agora é manual. Vamos lá, pimba na chulipa, vem que vem. Não deu nada, foi burlufa de ua, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá na politation, né? Eu sei que eu sei, eu sei. A gente teve alguns problemas aí depois da atualização, né? Não tava conseguindo logar, mas eu creio que já foi corrigido. A partir do momento que eu estou gravando esse vídeo, que é que dia é hoje, dia 8 à noite. <risos> já foi resolvido, né? Eu acho, para algumas pessoas. Se você ainda tá tendo erro, comenta aqui ou manda mensagem no Facebook aí para o boneco tentar te orientar da maneira correta. Rapaz, já foram 60 caixas, meu. E nada. O que que tá acontecendo hein? oh ei. Vamos lá, ô, oh, oh, alô. Oi, oh, vez. Desbloqueia a conta aí, meu patinho. Como é que como é que o povo vai vai, vai roletar assim, se eu, se eu mesmo não ganho? Aí é punk Vamos lá, lidera aí, pô. Pelo menos duas minha aí. Vem que vem. Vem que eu tô neném. Vem que eu tô boneco também. Vamos lá. Tô ficando com medo. Até agora nada. Pô, ultimamente a roleta não tá, não tá nem na minha cara. Veio a, a, o kit custom. O que aconteceu? O boneco ganhou 50 mil machado, Ah, tem que chorar, né? O boneco ganhou 50 mil machado, mas não ganhou a, a M4. E agora, oh, 70 caixinhas para ganhar a mouse. Mas tá bom, vamos lá, vamos ver se ela ganha a barret aí. Ou a M14 também. Aí é, dá tempo, dá tempo. Falta mais 10 na automática. Ou já foi? Foi 20, 10? É, falta mais 10. Vamos lá, vem que vem. Vem, neném. Vem a barret a M14 que o boneco não tem. Aí, eita, tá querendo, hein? Olha, vou fazer o que eu não fiz com 80 caixas, eu vou fazer o. Vou fazer com 70. Vem que vem. Vem que eu tô ficando com medo! É mistério, é segredo! Aqui, ó, ó, ó. Pimba! Eita! Agora vem! Eita! Eita! Vamos! Vamos, vamos, vamos, vamos! Eita, caramba! Tá difícil, tá complicado! Tá o Tá complicado, mas não vai desistir, não. Vem que vem. Vem, neném. Vem essa arma que o boneco não tem. Tá foguinho ô. Vocês gostam de ver me lascando, né? Fala a verdade. Fala a verdade. Quando o boneco vem na roleta, que começa a dar ruim, que eu começo a ficar com medo, vocês ficam achando o você vocês acham que eu não sei, né? Mas faz parte, né? Faz parte do, do jogo. De, de jogo. Mas tá complicado. Ultimamente tá complicado o mercado negro, hein? Ó! É agora, hein? Vamos lá. Mudei o servidor, deu bom. Vou tentar se gente aqui no automático. Se não vier, ajuda nós, aí, mercado negro. A gente vai pro, voltar pro Guerra do Céu. Vamos tentar, né? Vem, neném. Vamos lá. Vamos, boneco. É agora. Tudo errado. Vamos embora. Acabou o ZP. Sujou. Cadê as caixas? Demorou. Pô, só mouse Aí, porra. Tô ficando como. Muxo. Vai chegando. Vai acabando as caixinhas. Vai chegando no finalzinho. Dá aquela sensação do caramba, mano. Poderia ter comprado uns 50 conto de chiclete. <risos> Na verdade? Dá aquele arrependimento, né? Pô. Poderia ter comprado... Muita conta de, de bala de goma, de Big Big, mas é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. aquelas decisões são terrível terrível eu falei, é melhor comprar chiclete, vai estragar logo os, os, os dentes e ficar com um bola olha eu só sabendo nada, tô boneco, não, não, não vai estragar o dente não, vou deixar muita gente mandando mensagem ali, boneco mostrou o eixo, mas é aqui que eu vou ganhar, ó, oh, espia, eu tenho, vi, eu tenho eu tenho, eu tenho... Eu tenho 40 chances para ganhar duas MNs. Então, ó. Ó, não vem, não, hein? Ó, tô ficando com medo. A arma não veio. Eu não tô nem aí. Ó. E agora? Vamos que vamos. Vem que vem. Vem, vem. vem. Eita, olha meu, do lado cara, vem aqui o Cheirapeito! O... ou mão de, de, de ampola, vem aqui o bolinha da, da Muzenga da... Aí, aí, aí, é, aí, é, aí é tiracion, aí já está com tiração. isso não existe, essa bolinha vem só dos lados caramba, agora ficou mais punk Agora ficou mais punk Agora ficou no como Agora vai chegando a 30 caixinha Agora eu vou ficando com medo O boneco não veio Ai Essa É aquela hora que você vai ficando como buxo Fica Triste, começa a pensar na vida Você começa a pensar nas situações O que eu poderia ter feito? Com esse CP, eu, o que eu poderia ter feito? Em vez de ter comprado essas caixas, por que, que eu fiz isso? Eu sou um Oreudo! Eu sou um cagão! Ei! Ganhar! Ei! Rapaz, tá difícil, hein? Ultimamente tá complicado, hein? Alô? Alô? Olha! Ah, daqui ó, AK, vem cá, Que a Bart eu vou usar Tô ficando com medo ah, Meu, só vem demais mais, tá difícil já tô, já tô ficando, já tô começando a tremer Já, já tá dando arrepio, já tá dando choradeira, Dá de o vídeo já <risos> ah, é, saca é sacanejo Sacanejo, o mercado negro Tem que, pôr, tem que pôr esse gatilho aqui de lado, que só vem aqui e aqui tem que pôr esse gatilho pra cá, entortar o gatilho pra cá. É o jeito. É possível, ó Urubu, ou colocar as automático, vem que vem, vem neném. Vem a amo que o boneco tem. Tô ficando com medo. É boneco, né? Olha lá, só vem aqui a bexiga só vem do lado, meu. Oh! Hello! Aí, ó. Só vem dos lados. Vou jogar o, o, o canhão aqui agora. Só vem tá aqui ó, a bexiga. Ó. Porra. Você ganhou itens bem legais. Realmente. Realmente. Um flash ouro. Uma K-dragão rubro. Silence. Uma Dual Coach. Monster, né? Top. Tá isso, rapaziada. 150 caixas para ganhar apenas a mouse. Essa caixa tá... Boneca, mostrou eixo. Pô, tem que voltar aquelas caixas mais chance, meu. Porque tá punk, tá punk. A situação tá ficando complication. Boa, boneco. Salve, zica Salve, pegazão. Tá gravando. Tô. Boa, Jonas. Foco nas três, quero ver. isso Boa, Mandy. Salve. Boa. O Alkzinho. E o Luciano, mito, salve pra todo mundo. Muito obrigado por ter assistido. E aí? Roletou nessa caixa, conseguiu ganhar. Vai, soldado com 10, tem cara que é assim. Soldado com 10 caixas, eu peguei as três. Rapaz, pense no homem mentiroso. É tu que tá, fala essas coisas aí. Toda hora tem nos comentários. Mas escreve aí, velho. Escreve aí. Você roletou, você ganhou. Você conseguiu ganhar. Eu com 150 caixas, consegui ganhar só a Mouse. O negócio tá punk. Tá difícil. Nem pra ganhar uma barra, de Mk. Mas tá bom. Tá bom, fazer o okay, que, né? Não é todo dia que a gente ganha, né? Fazer o okay, que, né? Poder ter ganho, né? Mas tá bom, tá bom. Muito obrigado por ter assistido, fiquem todos com Deus. Grande abraço, se cuidem, se cuidem, rapaziada. Dá o quimjal na mão, cuide dos seus pais, dos seus avós, do pessoal que é de risco da sua casa, e vai dar tudo certo, vai dar tudo certo a sua vida, tá bom? Vamos lá, valeu, grande abraço, boa noite, bom descanso, até a próxima, não esquece de deixar o like, Comenta aqui embaixo o que acha que você alertou. Se você ganhou, se você não ganhou. Tamo junto. Valeu, chupa bife. Fui. Club ferida, cheira a mesmo. Infame, oreudo, pera Fui.